Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Nesta, nesta quinta-feira, hoje é véspera de final de semana, véspera da sexta-feira, não é isso? Vocês pensaram que eu ia falar, hoje é véspera de feriado, né? Aê, que que que, né? É, vamos lá, vamos trabalhar gente, vamos em frente, que atrás está cheio de gente Hoje, dia 2 de junho de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo. E você pode enviar aqui junto comigo, aqui, olha, as suas mensagens, denúncias, flagrantes para este WhatsApp, que é o 997 8244 -26. Fique à vontade, viu? Compartilhe aqui o nosso programa, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Olha, a média, de, a média móvel de novas internações de Covid-19, mas que dobrou no Departamento Regional de Saúde, com sede Campinas, né? que atende também aqui a região nossa, na região de Campinas, entre 15 de maio até o dia de ontem, quarta-feira. O balanço da Fundação SEAD do Governo do, do, Governo do Estado, aponta que durante o período saltou, esse período que eu falei para os senhores aí, ó de 15 de março até, de 15 de maio perdão, até ontem então veja só é, saltou de 18 para 39 a média diária de pacientes que passam a ocupar leitos de enfermaria ou de UTI nas 42 cidades aqui da nossa região, então o número é de 85, Oito, é, 9%, maior que o registrado há um mês atrás, quando a média móvel estava em 21 novas internações, mas já apresentava uma alta em contraste à queda do número de mortes provocadas pelo coronavírus. Então, a média móvel é o resultado da soma das novas internações registradas nos últimos sete dias, divididas por sete. A menor, né, o menor índice... De, da, da regional desde abril do ano passado Ou melhor, 2020, né? Quando os dados começaram a ser computados Quando começou a pandemia é, Os dados começaram a ser computados pela Fundação SEAD E foi registrado em março deste ano Então, portanto, é muito alerta aí, ó Os números, os dados aumentando Da contaminação do Covid-19 As enfermarias, né? com um, um número mais elevado de pessoas internadas, é, as UTIs, né, elas estão mais cautelosas. Tá aí, ó, o pessoal fazendo o teste, né? É, foi esse teste aí que a gente fez hoje antes de entrar aqui no Jornal da TV SB Notícias, né? É um teste seguro, né? E você é, tem que se prevenir, né? Porque a Covid ela ela vai permanecer, ela não vai embora. Só que graças a Deus em virtude da vacinação pode voltar para mim. Aqui. É, em virtude da vacinação, é, fico mais, mais fraca, né? Mais cautela aí, graças a Deus. Agora a gente, mas só que tem uma preocupação dos números de enfermaria que aumentaram e de UTI também, que agora está é, mais é, equilibrado. Né? Mas temos que nos prevenir sempre, tá bom? E seguindo até a orientação do Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo do Estado de São Paulo, ontem as prefeituras de é, Piracicaba né, e também Americana e Limeira, né? Americana foi incluída agora, inclusive, né? As prefeituras de Limeira e Piracicaba e agora também Americana é, voltam a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados para a prevenção contra o Covid-19. Ainda mais agora nessa época mais fria, né? A época do inverno. O inverno não chegou ainda, nós né? estamos no outono. Então quando o inverno chegar, as temperaturas vão cair mais ainda. Fez frio esses dias, a temperatura caiu, né? Chegamos a, até menos 2 graus aí, menos 4 em outras cidades aí, estados. Então. É, é, é o número onde é, o número de, de, de doenças respiratórias aumentam Há 10 dias atrás inclusive né, várias pessoas é, procuraram os atendimentos nos pronto-socorros em busca de, de, de alto atendimento em virtude da, né, da, da, desses problemas respiratórios. Né? então mesmo que a, a não tenha um decreto, mas as prefeituras estão recomendando aí o uso é, da máscara em ambientes fechados. Né? Dentro de ônibus, né, dos ônibus, do, do, dos ambientes aí de saúde, né? é, profissional-socorros, postos de saúde, unidades básicas de saúde, nesses departamentos ainda é, continua aí o uso obrigatório, não é facultativo, viu? Não é apenas uma orientação. Vamos lá para a área da polícia, um acidente frontal com uma carreta, Ele deixou uma pessoa morta, lamentável, o rapaz estava de moto, não é isso? É esse, é esse o caso, né? Olha aí, o um motociclista em Elias Fausto, a colisão foi frontal com uma carreta, matou o condutor da moto no final da tarde de ontem, veja aí imagens que nós temos, mostramos aqui no Jornal da TV SB Notícias, o acidente ocorreu no KM-114 da rodovia Comendador... Mário Dedini, rodovia do açúcar Olha a moto como ficou, não? meu Deus do céu Polícia militar, rodoviária foi que atendeu a ocorrência O rapaz trafegava no sentido norte Quando a, né, o veículo estava trafegando pelo sentido norte Quando a moto realizou uma ultrapassagem Num trecho permitido Mas não voltou para sua faixa a tempo Batendo na frente do veículo hein? Olha que, que tragédia hein? O rapaz foi tentar fazer a ultrapassagem e acabou batendo né, de frente. Rodovia do Açúcar, ali a é mão única, né? Mão única. Então o cara foi fazer a ultrapassagem. Não deu tempo dele ir para faixa da direita. Por volta das 9h25 da noite, na Vila Bética, veja só, hein? O... Teve uns caras aí que, tem... que invadiram a OBS, o postinho de saúde. Aí eles pegaram uma TV. Colocaram na, na, na motocicleta E sabe, sabe o que, que eles fizeram? Iam levar embora Só que daí o que eles não imaginavam era o seguinte Que a polícia militar estava fazendo ronda E aí a polícia localizou essa TV Essa TV ali na rua Primo Escomparim Tem imagem da TV? Olha o tamanho da TV Os caras furtaram pularam lá, né, a UBS, levaram, furtaram a, a, a televisão, tá? É, no interior aqui fala televisão. Olha o tamanho da bicha aí, ó, né? Olha o tamanho do trem, ó. E, e você acha que... Você tá... Pode voltar pra mim aqui, Laércio. Olha, você imagina só, você imagina, né? O cara, ele, ele, ele entra na, na unidade de saúde... Pega um baita de, de um aparelho desse tamanho, né? Sai os dois aí, né? sai o piloto e o comparsa, põe a, a, a, a, a TV entre os dois e eles acham que não iam ser observados, né? É, viu? Ah, só só na, no mundo deles, né? Eles foram detidos e presos, o objeto foi devolvido aí ao patrimônio. De Santa Bárbara do Oeste, né? Ah, tinha lá um uma demarcação distintivo, né? Uma placa patrimonial da Prefeitura Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha o tamanho da TV, coloca lá, olha. olha o tamanho da TV, olha. Você acha que não ia a polícia? Os caras aí, na madrugada com uma TV dessa, que pena que não pode levar né, a TV para prisão, né? Porque lá não tem. Lá, você não vai assistir não, lá, agora você vai assistir lá o sol nascer quadrado Acabou? Acabou? Acabou Zé Fini? Pensei que tinha mais uma reportagem, mas é isso aí Obrigado pelo carinho de todos vocês ah, Vem aí a festa da negadinha, não né? é isso Laércio? Vem aí a festa da negadinha, é dia 19, né? Dia 19 de junho, agora, neste mês Dia 19 de junho nós estaremos lá também fazendo toda a cobertura desse evento, é, em prol aí as entidades assistenciais aqui de Santa Bárbara do Oeste. É, inclusive a Prefeitura já anunciou ontem as atrações musicais e a gente vai estar tá ao decorrer, né, aqui da nossa programação, divulgando para os senhores. Está falado? Se cuide, vamos embora. Daqui a pouco, às 11 horas, programa Espaço Aberto. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal e Rádio Brasil FM 81,9. Até já, às 11 horas, no programa Espaço Aberto. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!